Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. O Nossa Língua Portuguesa está começando. E por falar em começar, que tal começar com uma dupla fantástica? Pai e filho, João Bosco e Francisco Bosco. O Francisco, que acabou de se formar em jornalismo, é poeta. Escreveu as letras do último disco do João, do pai dele, João Bosco. Que você conhece, grande músico, grande cantor brasileiro. No programa de hoje também você vai ter o grupo Skunk E depois o grupo Cidade Negra E eu volto já já, não saia daí Língua portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nos, nossa, nossa língua Língua. Nossa, Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua nós, Nossa língua. E a gente está de volta para conversar agora com uma dupla que existe há muito tempo na vida afetiva, na vida familiar, mas que artisticamente está aparecendo agora. João Bosco, Francisco Bosco. É um prazer muito grande, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Obrigado. João, é... você certamente não vai lembrar, mas eu vou lembrar. Nós estivemos juntos em 1973, no, no antigo Centro cultural do equipe, você fez uma apresentação ali num, num sábado daqueles, o Aldir Blanc tocava é, tumbador <risos> e tal, havia pouca gente na plateia, a gente trocou duas palavrinhas no Sim. fim e tal, é desde aquela época que eu te acompanho, que eu sigo o seu trabalho, na época eu era um adolescente mais jovem do que o seu filho é hoje, não é? e desde então que eu... Vou atrás de você artisticamente, já Sim. usei muito a sua obra aqui no programa, a sua obra, no caso, mais com o Aldir, que foi o seu Sim. grande parceiro inicial. Né? É, como é que agora fazer essa parceria com o filho? Aliás, é bom que o telespectador saiba que o, o Francisco é poeta, é, estudou jornalismo né? e escreveu as letras do último disco do João. Né? O Isso. João sempre lá com o seu violão maravilhoso fazendo as músicas. Como é que é essa coisa? É, Para chegar no Francisco eu fiz um caminho muito longo, né? É. Porque logo após que o ciclo de trabalho com o Aldias terminou, eu comecei a trabalhar com outros poetas, com outros parceiros, com outros letristas, no caso Zé Carlos Capinan, fizemos o Papel Machê, depois trabalhei com a Abel Silva, né? que fizemos o desenho de Giz, o Quando Amor Acontece. Depois fiz um disco inteiro com a dupla O Ali Salomão e Antônio Cícero um Disco esse que se chama Zona de Fronteira Que é, muito que é um bonito. disco que está muito ligado a esse disco Em função da, da experiência de eh, combinar sons brasileiros E sons que estão fora do Brasil E trazendo através deles também palavras novas e tudo né? Músicas novas, enfim Andei fazendo alguns discos também assim onde eu mesmo fazia as próprias palavras, e eu acho que isso já era uma exigência musical, já que eu sou um, um músico que trabalho muito com sonoridade, né? vamos dizer assim, eu crio certas, certas sílabas, certos fonemas, certas até palavras, para que essas palavras fiquem a serviço né? do, do ritmo, da, da coisa percussiva ou da melodia musical, e... Um exemplo disso é um disco que eu gravei chamado Gagabiro é, que, é é, que, é, né, é, que é uma palavra que não existe, né é uma palavra inventada em função da música. E aí, então, cheguei no Francisco. Então, com a palavra Francisco. Eu estava pensando nas letras aqui, a gente estava conversando um pouco antes, eu tinha tido uma ideia a partir de, de alguma coisa que eu assimilei das letras e é. pensei até que eu estava meio maluco, falei para ele, ele falou não. que eu não estava maluco, não. A coisa da globalização Isso, de um outro você jeito. sabe que enquanto você falava... Eu estava pensando com comigo, você já tinha tido contato com essa capa antes, não é? Já? Essa capa, ela tem uma sugestão visual que pode ter é. te induzido a essa questão da globalização. Esse é um projeto gráfico que foi muito feliz. Vamos mostrar é? aqui. É Para aquela câmera? Pode, pode mostrar. Pode pois mostrar. é. No caso, o, o capista, não é? Teve um resultado excelente distorcendo a combinação binária do computador, que é a linguagem mais simples e do ponto de vista semiológico, a é menos informativa de todos, porque a diferença é só entre um ou zero. Né? Então, é a mínima diferença possível. E ele subverte isso, como pano de tendo como pano de fundo um deserto. Né? Então, isso corresponde à nossa proposta no disco, que é justamente subverter essa tendência de que nós falávamos, homogeneizante da globalização. Não é? A pasteurização. E, exatamente. Né? A pasteurização é, uma, essa é, um, esse é um aspecto nocivo da globalização, no sentido de que as culturas que são economicamente menos fortes tendem a, a, a ser, ser mastigadas pelas ser mastigadas outras, devidamente fagocitadas é, por aquelas que são economicamente é. superiores, né? Então nós nos posicionamos contra isso. Estamos tentando, enquanto brasileiros, né? reinventarmos a nossa tradição e reinventarmos a nossa cultura e a nossa identidade através da criação artística. Muito bonito, muito bonito. Realmente a história do do, do, do computador aqui do 0101 que é o ah, princípio, né? Exato. Com este trabalho aqui que é, é um tapete, Exato, isso, tapete, é é. né? É a um selo em forma de tapete. A gente vai, vai continuar conversando, eu preciso interromper um minutinho, eu vou dar uma dica gramatical daqui a pouco sobre o emprego de uma coisa terrível, que é o bendito hífen. e daqui a pouco eu volto a conversar com a dupla aqui, a dupla Bosco. Até já. Você está com uma Pressa danada e quer saber se salário mínimo se escreve com hífen ou não. O que é que você faz? Você vai ao dicionário, né? muita pressa, rapidinho, papapá, salário mínimo. Bate o olho ali e vê hífen, salário mínimo com hífen. Fecha o dicionário e sai gritando, com hífen, com hífen. Espera aí, em vez de fechar o dicionário rapidamente e sair gritando com hífen, com hífen, que tal dar uma olhada para ver o significado de salário mínimo com hífen? Será que salário mínimo com hífen é esse salário que existe no Brasil, que é oficial, que é o mínimo que uma pessoa pode legalmente receber? Uh -uh, de jeito nenhum. Salário mínimo com hífen é uma expressão surgida da outra. Salário mínimo é essa, sim, que indica o salário que as pessoas recebem aí por aí no Brasil. Então, essa expressão com hífen vem a ter um outro sentido. Esse time é salário mínimo, como quem diz. Esse time não vale nada, esse time é muito fraco. Então, salário mínimo com hífen tem esse sentido. Esse sentido usado para adjetivar alguma coisa. Mas se você disser aqui no salar, que no Brasil o salário mínimo é de X reais, nada de hífen. Você está usando a palavra salário com o seu sentido básico. E a palavra mínimo com o seu sentido básico também. Não houve alteração do sentido Diferentemente do que se diz na frase, por exemplo, esse time é salário mínimo. Aí sim, salário mínimo com hífen. Então não há motivo para errar, basta não ter pressa. Devagar. A toa. Como é que você escreve a toa? Com ou sem hífen? É outra encrenca. Vamos ver se o Skank, se o grupo mineiro Skank nos dá uma luz. Primeiro vamos ouvir uma canção deles, depois a gente vai ouvir uma outra. Mas vamos ouvir uma para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá. Do sua falta, não posso esperar tanto tempo assim. O nosso amor é novo, é um o melhor amor ainda e sempre. Não diga que não vem me ver. De noite eu quero descansar, ir ao cinema com você. O filme adoa no bater. Não diga que você não volta. Você ouviu aí o pessoal mineiro do Skank cantando a canção tão seu. E a expressão à toa aparece duas vezes na letra. Primeiro, ir ao cinema com você, um filme à toa, e depois sair à toa. Completamente diferentes as expressões. No primeiro caso, um filme à toa, a toa qualifica filme, filme é substantivo, a toa funciona como uma expressão de valor adjetivo, esse à toa se escreve com hífen, e com acento e indicador de crase no A. Então, um filme à toa, um homem à toa, uma pessoa à toa, qualquer coisa desse tipo. Então, a expressão à toa, usada com valor adjetivo, você vai escrever com hífen. Depois, no outro trecho da letra, sair à toa, já é outra história, sair à toa, sair sem rumo. É? sair a esmo, e aí não, à toa modifica verbo, verbo sair é uma expressão adverbial, você vai escrever isso em duas tacadas, A toa, sem hífen. Vamos ouvir uma outra canção do mesmo grupo para ver o que acontece. Você ouviu o pessoal mineiro do Skank numa outra canção dizendo, não foi à toa, não foi à toa, é a mesma história do último caso, não foi em vão. Esse à toa é uma expressão adverbial de valor adverbial, está modificando o verbo. E no caso então não se escreve com hífen. Moral da história, se você procurar no dicionário à toa, se você procurar com pressa, você vai ver lá o hífen, vai sair gritando: "Com hífen, com hífen". Espera aí. Com hífen não. Às vezes com hífen, às vezes sem. Quando? À toa com hífen quando tiver valor adjetivo qualificando substantivo. À toa sem hífen quando modificar verbo quando tiver valor adverbial. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu volto a conversar com a dupla Bosco, João Bosco, Francisco Bosco. E a gente estava falando aqui da, dessa coisa da globalização, de cultura e tal... E há uma letra que você escreveu aqui, o Califado de Quimeras, o nome é, a, a, mesmo que não significasse nada, o nome é lindíssimo, é? Isso, é? porque Califado de Quimeras é, é tão bonito é. quanto o é. É acho que é mais bonito, aí. <risos> é uma maravilha, e aqui você falava é. do, do, do artigo árabe, vamos explicar isso para o telespectador? Isso, no caso, deixa só comentar um pouco sobre a música em si, né? Essa música é uma música onde o João, sobre uma base rítmica próxima do afoxé brasileiro, ele constrói uma harmonia e uma melodia cheia, repleta de sonoridades árabes, de arabescos, sonoros, e etc. E então eu procurei corresponder a isso na minha letra, trazendo parte do vocabulário de origem árabe que foi incorporado na nossa língua portuguesa, né? Então, como exemplo, a gente pode citar palavras aí como alforge, alfange e alface não tem aqui, mas seria também um exemplo nesse sentido. Algodão. Né? Né? Algodão. Algoço, próprio... uma palavra terrível. Augusto, e que é algôs, né? né? A pronúncia rigorosa Exato. é algos, aquele que executa uma sentença de, de morte. De, Isso de tortura, fiquei sabendo agora. Que a pronúncia é fechada? Que a pronúncia é fechada. Os dicionários todos indicam que a pronúncia rigorosa é essa, algoz. Eu Todo mundo fala algoz, né? Mas é, é para Augustus. finalizar a explicação é. que você é. me demandou, é. É, no, na língua árabe, o, esse, esse seria um prefixo, no caso, né? Al é, é o artigo definido deles, né? é. no caso, o ou a, a depender do próprio substantivo. E quando essas palavras vieram para a nossa língua, elas vieram incorporadas desse artigo definido. Então, por isso, al fange ao Ford, açúcar, que seria na língua deles, simplesmente açúcar. É, nós Aí, assumimos né? o artigo como se fizesse parte da palavra. Né? Isso aconteceu também na, na transposição de algumas palavras latinas para uhum. né? o português. E até o contrário, houve a supressão do, do artigo, às vezes relógio, por exemplo, é um caso, né? que perdeu o artigo. Que, como seria? As né? pessoas pensavam que o uh, O, na forma original, fosse o artigo, em italiano, por exemplo, é o orologio. Nós cortamos o artigo... Em francês, por relógio É, e é. cortamos o artigo, ficou em espanhol, em português, ficou em espanhol, reloj em português, relógio. Matamos o oco o, imaginando é. que ele fosse um artigo. Assim. Esse relógio em espanhol, inclusive, originou um grande bolero. Né? É. <risos> Muito bem. Vocês estão falando aí de letra, música e tal, como é que vocês trabalham? Quem, quem faz o que primeiro ou isso não tem uma relação... Geralmente o... eu faço a música primeiro, porque... É um trabalho, quer dizer, a música que eu faço, ela está muito ligada ao instrumento, né? depois a voz, né? que é a colocação da voz, dentro de uma melodia que surge em função de tudo isso, entendeu? Muitas vezes essa voz atinge falsetes por obrigações musicais, quer dizer, do que está ocorrendo naquele momento, entendeu? Então, eu gosto de trabalhar antes porque eu vejo o mundo mais completo. Quer dizer, inclusive, eu imagino histórias, palavras, sonoridades né, para essa música já. Mas, sempre foi assim. Né? E quando vamos trabalhar, então, eu narro a minha experiência com essa música. Né? Narro de onde eu sinto que ela tenha surgido, que tipo de tema ela teria e que palavras, poderiam, por exemplo, poderia, poderiam ser utilizadas e tudo. Né? Mas isso é uma coisa muito abstrata, tão abstrata feita a própria música, porque às vezes o que eu digo é muita maluquice, assim, são palavras que às vezes não se juntam, são palavras que às vezes não levam a lugar nenhum, e são palavras que às vezes é, ficam quase que numa posição de se definir, por si só, o que é impossível porque muitas delas não se definem por si só então cabe aí ao parceiro tentar de forma arqueológica mesmo né, te decifrar né, o que está de fato por debaixo de toda essa simbologia ou semiologia ou o que quer que seja e tirar essa poeira entende, e ver por detrás disso a palavra que realmente está aí entra o parceiro e aí é que está a grande unidade do trabalho, porque quando se descobre a palavra certa, né, para o lugar certo, então você consegue uma coisa única, que parece que foi feita por uma pessoa só. E isso é uma coisa que acompanha muito o meu trabalho ao longo dos anos todos, porque as minhas parcerias sempre elas têm essa particularidade, elas sempre eh, dão a entender que é uma música feita por uma pessoa. Nunca você eh, fica com a impressão de que algo foi superposto ou enfim, não, há uma fusão mesmo de, da palavra com som e isso é que resulta na música então é assim que a gente trabalha ah, o, o, o seu pai dizia dessa coisa de, dessa música que ele prepara primeiro e tal, para os alunos entre aspas, que estão em casa alunos não do nossa língua portuguesa, mas agora os, os de verdade, os que vão fazer vestibular na, um belo dia que, que vão ser submetidos a uma prova de redação isso que o seu pai passa para você é um tema de redação, não é? Ele diz para você, ó, escreva, ele passa todo o tema, o tema musicado, mas ao mesmo tempo falado, como ele mesmo disse. Não é, não é isso, mais ou menos, ou não? Mas ele pode discordar também, e fazer uma outra coisa. <risos> é, o que não é muito próprio das redações no caso de vestibular. Né? É. sabe que é uma coisa interessante que você está falando, que é. essa questão, apesar de algo coercitiva, das é. redações que são, de certa maneira, impostas no período colegial, né? ginasial, secundário, etc., foi algo que me ajudou muito, me exortou a escrever, é. e que eu sempre, apesar de ter uma certa algeriza ao caráter de imposição dessas redações, eu me aproveitava delas para treinar, <coughs> fazia delas exercícios de estilo. né? Isso foi uma coisa que me ajudou muito adiante quando eu passei a escrever sistematicamente. Que Maravilha. Eu não disse aqui, mas é uh, um detalhe interessante. Eu estou conversando com o engenheiro civil, João Bosco, pouca gente sabe disso, e o jornalista, é. né? muito jovem, você tem 21 anos, é, mas tem um, um vocabulário absolutamente depurado, né? e é bom que os meninos que estão vendo o programa em casa saibam disso, um menino de 21 anos tem um vocabulário adulto, um vocabulário profundo, um vocabulário culto. Né? Como é que você trabalha com esse vocabulário na hora de, de fazer as letras? Que dimensão você dá isso? Até onde você leva isso? Como é que é? Certo. Essa é uma boa questão, né? Eu acho que essa minha vasta informação cultural aí, no caso. Eu sou um admirador da língua portuguesa, né? eu sou um habitante assíduo do dicionário, por exemplo. O meu Aurélio, eu sou tão habituado a ele, que eu costumo abrir na página certa. Que é isso é uma, uma coisa que... que as pessoas acham que é... é. mas é isso, mesmo, né? Quem, Quem usa caminhar, muito, né? já tem, tem o dedo no, no, no, no, é. no tamanho, né? Eu até brincando, é. brincando, me permito errar por três páginas, é. por isso eu queria uma brincadeira. <risos> isso é, é genial, solidão, isso é genial, né? Mas adoro, porque a felicidade que é achar uma, uma nova palavra, não é? em francês o termo é le mot juste, né? porque caso... A palavra certa. A palavra né? certa, é. né? Porque caso, caso as palavras fossem iguais, não precisaria da diferença. É. né? Então, às vezes, há uma palavra muito específica, que é uma felicidade é. encontrá-la, até por uma questão de brevidade. Né? Aquilo que você diria inicialmente com quatro ou cinco palavras, você passa a dizer em uma só, né? isso é de é veras interessante. E por falar em palavra, você tem algumas letras aqui é, com o nome de um, um substantivo abstrato, né? O medo, o sacrifício. É duro trabalhar com uma coisa abstrata, né? Um é, negócio... sabe, você sabe que você tocou nessa questão agora, eu não tinha me dado conta, né? É. Mas se é duro trabalhar, é. não sei, o João costuma citar quem é, bicho? um malandro desse que falar. Ou é fácil ou não é. Quem fala isso? Ah, é Picasso dizia é, é isso. Picasso, Picasso que coisa, coisa, é Picasso não é. É, é, mesmo, fácil, ou é, é o maior dos malandros. o maior dos malandros. É. Ou é, ou é, é possível, fácil ou é impossível. É. É. Ou, como é. diz é. a malandragem, não é fraco. Não era fraco. O é. é. Picasso não era Mas fraco. Mas isso pode ter algum sentido na, na minha composição poética e nesse trabalho especificamente. Né? O caso do medo é uma canção em que a gente faz uma... A gente, mentira minha. O João faz... Né? porque há uma fusão do deserto do Saara, Isso. ou seja, da, da sonoridade árabe, e do deserto nordestino. Né? Ele costuma dizer que, nessa música, o Fateh Ali Khan, que é um músico paquistanês, infelizmente faleceu recentemente, se encontrou com Luiz Gonzaga, nosso querido Lua. Né? E eu acho que o sentimento que atravessa e unifica essas duas regiões é o medo. O medo simbolizado pelo deserto. Né? pela seca, pela aridez. E o deserto até em todos os outros aspectos. O também, deserto né? em outros aspectos. É. Inclusive o medo é desmembrado, é. nessa música, em seus derivados, né? a paranoia, a obsessão, por aí vai. Muito bom, eu lamento existe uma coisa Implacável, tanto implacável quanto o medo Né, às é vezes o, né? o Drummond tem um poema genial sobre isso O Congresso Internacional do Medo, que é aquela uhum. coisa que Ele fala no, é. que tudo vai ficar Amarelo, aquela uhum. coisa toda E implacável, inexorável é o É o tempo, é o... né Exato. E eu espero que num dos outros episódios do Nossa Língua eu possa contar de novo com vocês, eu porque pelo também. jeito a gente teria a conversa aqui para... A gente mal começou, já está falando. É. Pois é, muitíssimo obrigado a vocês dois. É um prazer. E sucesso para a dupla. Obrigado. obrigado. Espero que você goste. Pra... Mas não, não há como não. É impossível. Não. Onde ou aonde? Quem é que nunca teve essa dúvida? Você já teve? Eu também e os grandes escritores da língua portuguesa também, Camões e companhia bela. Se você se pautar por eles, a dúvida só vai aumentar. Só vai aumentar, sim, porque é uma confusão. O Bandeira tem um poema genial em que ele fala aonde anda a onda, aonde aonde, e fica uma confusão dos diabos. O poema é bonito, a esse jogo entre aonde anda a onda, mas aí vem o vestibular e quer saber de você se é onde ou aonde. E aí não vale não vale usar como referência os textos literários, por quê? Porque os textos literários mostram uma coisa e a gramática normativa mostra outra. Eu vou pedir a você que preste atenção numa canção popular, numa música popular, dos Titãs, e que você me diga depois o que, que você achou da história do onde, do aonde. Vamos pensar juntos, vamos ouvir primeiro, vamos lá. Não sei o que fazer Aonde estou, aonde estou, aonde estou, diz a letra Três vezes, aonde estou, aonde estou, aonde estou Onde ou aonde? Eu estou em tal lugar Se eu estou em tal lugar, seria essa a resposta, não né? Não existe a preposição a As gramáticas ensinam que não havendo a preposição a Não há motivo para usar aonde Então, deve-se no caso usar onde Onde estou? Então, de acordo com a norma culta, o pessoal dos Titãs o, cometeu aí o chamado desvio. Né? Vamos ouvir uma outra música para ver o que acontece. Vamos lá. Você vai chutar, agora eu sei. Cidade Negra, todo mundo conhece essa música, fez um baita sucesso. A música é deliciosa, né? o ritmo é envolvente. E a expressão aonde aparece de novo. Aonde você mora, aonde você foi morar, aonde você foi... Aonde você está, quem vai, vaiar? Se você foi, você foi a algum lugar. Portanto, aonde. Agora, quem mora, mora em. E quem está, está em. Portanto, onde você mora, onde você foi morar, onde você está, de acordo com o que ensinam as gramáticas, de acordo com a norma culta. E mais uma, para a gente tirar limpo essa história de vez. Vamos lá. Pode seguir a tua estrela, o teu está...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 Pete Balanço, outra canção muito conhecida. Aonde você quer chegar? Ensinam as gramáticas que na língua culta o verbo chegar rege a preposição a. E cuidado, porque no Brasil, no dia a dia, não se chega a, chega-se em. No Brasil, no dia a dia, todo mundo diz, eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em Brasília, eu cheguei no cinema. A gramática ensina que quem chega, chega a, a preposição para movimento, para deslocamento é a. Então eu chego ao cinema, eu chego a São Paulo, chego a Brasília, aonde você quer chegar, sob a ótica da norma culta. Então, neste caso, existe a correção. Agora, cá entre nós e que ninguém nos ouça, eu desafio qualquer gramático a, na fala do dia a dia... Na língua da pauleira mesmo, falando no botequim. Eu desafio qualquer gramático a respeitar essa história do onde e do aonde na fala. Impossível, não dá. Então não se deve condenar o pessoal da música aí pela troca do onde, por aonde, porque realmente não dá, existem outros interesses, a frase musical, o ritmo, a melodia, a poesia e por aí vai. Agora, no padrão formal, no padrão formal você vai escrever um texto, você vai se pronunciar publicamente. Aí você deve respeitar a regra. E qual é a regra? A regra é aonde só quando houver a preposição a, ideia de movimento. Ir a algum lugar, dirigir-se a algum lugar, levar a algum lugar, chegar a algum lugar. Nesses casos, cabe aonde. Se não, se não houver ideia de deslocamento, de movimento, nada de aonde e sim onde em se tratando do padrão formal da língua, do texto escrito. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Língua língua. Nossa língua, nossa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa.